Upgrade Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá Deu certo, mano Aqui, mano, fez o upgrade Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, aí. E como vocês podem ver mais um videozinho aí, que como você pegar um skin no CSGO Você que tem um skin, quer pegar um skin melhor que ela, trocando ela por uma melhor E dando um upgrade no seu inventário Então bora lá, já vou começar aqui com você que não tem skin Primeiramente sempre vai vir aqui, vocês que não tem muito skin boa, né? Então vamos lá, galera, vocês sem precisar depositar skin você vai vir aqui nesse site ó, upgrade CSGO que tá na descrição beleza? entrando nele vem aqui no free e você vai colocar aqui vai pedir o um código, você vai colocar senhor rank S -R -H -A -A -N -N K e vai dar um enter beleza? você vai ganhar 0.40 vai ser aqui ó vai ser esses coins que é a moeda do site você vai ganhar 0.40 e aqui embaixo você vai escolher o tanto que você quer depositar, você vai colocar é 0.10 aí vai subir para cá vai ficar dentro desse quadradinho e aqui você vai ver as suas a porcentagem de chance para poder ganhar uma skin eu vou fazer isso como skin minha, beleza vai ser a mesma coisa você vai fazer com o seu o bônus que você vai ganhar só que eu vou fazer com a skin para vocês entenderem vamos lá depósito depósito rank depósito que da minha skin vou depositar Yes. Depositar Vamos, desbuga, desbugas Beleza, espera na troca Eu vou aceitar aqui no celular Aceitar aqui no celular primeiro Esperar aqui, você vai dar um ok Confirmar conteúdo, sim é um presente Aceitar a troca Pronto, confirmando o celular agora você que tem skin aí que enjoou da skin. Ah, vou enjoar dessa skin aqui. Vou tentar pegar outra. Você vai. E troca, mano. É muito bom esse site aqui, velho. Muito certo. Beleza, aceitei no celular aqui, ó. Oferta de troca enviada. Já aceitei da processão do item. Prontinho. Pronto, aceitou. Tá aqui fora. Aqui, ó. Minha skin já tá aqui. Eu vou clicar em cima da skin. Ela vai vir pro quadradinho. Você vai fazer isso com o... O diamante, né, o diamante vai vir pra cá Vai ficar o mesmo valor aqui, ó Bora lá Beleza, aí a skin vai vir pra cá, você vai dar um clique nela Só que você vai fazer com o diamante você não precisa gastar, Tropa suas skins E aqui, mano, é porcentagem, ó Se tiver Aqui, velho Aqui aparece a chance 57% de chance Aqui, ó Tem o... 99% não, colocar 1% do aqui, ó. Posso pegar até faca, mano. Só que eu não, não vou jogar muito, muito alto. Vou estar jogando, tô jogando mais baixo aqui. Vou dar um upgrade, vamos ver o que, é que acontece. cento upgrade. Vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que, dá, vai que dá. Deu certo, mano. Aqui, mano, fez o upgrade. Ou seja, eu peguei aqui, a minha valia 0.9, vocês viram, né? Eu peguei uma que vale, vale 0.10. E ela já vem direto aqui, mano. Você dropa ela de, no... de novo. Tem como você escolher aqui também, ó. Olha esse aqui, mano. Dá pra pegar um alp. Tá, vou dropar de novo. Vou tentar pegar outro. E... Jogar. Tentar pegar, velho. Vou atualizar o site pra ver se acontece de desbugar que tem vez que os caras já pega skin e não aparece mais para você vou dar um upgrade de novo upgrade vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai vai tá vendo galera e se você tiver com o diamante você não vai precisar dropar sua skin velho como eu te ensinei vem aqui no free bota o meu código que vai estar na descrição e pronto vai ganhar os bônus aqui vem aqui e seleciona e joga e tenta pegar a sua arma, beleza? Valeu, se você gostou do tutorial aí Como pegar uma skin de graça, mano Já então se inscreve, deixa o seu like aí E compartilha com seus amigos, beleza? Falou, até o próximo vídeo ó.